Oi, Diagnóstico Ambiental Sensorial e a Graziella, moradora aqui perto, contando um pouco da casa onde ela mora. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, biólogo, mestre e especialista em meio ambiente e recursos hídricos e doutor em ciências ambientais, falando sobre a casa ecológica e sobre o diagnóstico ambiental sensorial. Mas não é só elementos de clima, de solo, de biota e de relevo que a gente considera na hora de planejar nossa casa ou nosso empreendimento, seja ele na zona urbana ou na zona rural. Tem outras questões também que a gente tem que abordar. Por exemplo, a Grazi vai contar da casa dela, que está na montanha ali atrás. Estou aqui com a Graziela, uma figura muito querida, que mora aqui pertinho de casa, mora aqui no bairro. E a Graziella trabalha na Secretaria de Saúde do município. E a casa dela fica bem em frente aqui em casa, só que do outro lado do, do Ribeirão, na outra montanha. Porque lá é uma localização mais, mais perto das árvores. Meu terreno hoje, é, 90% do meu terreno é árvore. Muito perto do ribeirão, a, a casa é praticamente encostado no barranco. E às nove, dez horas da manhã o sol bate. O horário que ele nasce lá em casa é às nove. Duas horas você pode ir na minha casa, você vai ver. Não tem mais sol, o sol não bate mais nos quartos, não bate na cozinha. E vem aquele vento gelado devido a muita árvore. Então, as árvores elas acabam mesmo fazendo muita sombra. Fazendo mais sombra, né, e elas retêm um pouco mais de umidade, então tá certo, se você faz a sua casa dentro da floresta, aí a tendência é a casa ser mais escura, mais úmida hum. e, e tudo mais. Mas ali no teu caso, você tem um terreno maior, se fosse construir hoje, você construiria no mesmo lugar? Não, hoje não. Pra cima da minha mata que eu tenho na minha casa, tem um terreno muito vasto e com bate sol, praticamente, se tivesse sol 24 horas, e é bem mais morro, né? Aí teria o problema de subir e descer todo dia, que a gente precisa trabalhar. Porque a locomoção de subir e descer morro, a, a gente na idade já vai... Eu tenho uma idosa em casa, então a Sim. dificuldade seria bem melhor, bem maior de estar lá. Tá, então aí a gente tem que pensar um punhado de coisas, né? Além de pensar em umidade, ventilação, hum. iluminação, a gente tem que pensar o acesso também. E aí tem que pesar as coisas, né? Se de repente tem que subir um morro muito íngreme, vai complicando. Igualzinho, meu pai é que construiu essa casa, e como ele já, não, já era aposentado, ele já pensa futuramente, ah, eu vou ficar idoso, como que eu vou subir esse morro, descer, com o carro? é tudo uma dificuldade, então ele achou melhor naquele local. Então que a Grazi acabou trazendo para a gente outros elementos para além do aspecto ambiental. Se a gente tem que cuidar de clima, relevo, solo, biota, a gente também tem que pensar que são seres humanos que vão morar na casa. E eles têm, nós temos necessidades diferentes. No caso do pai da Grazi, o que fez ele tomar a decisão é a idade chegando daí né, a necessidade de estar mais próximo da estrada, um lugar mais plano, para evitar é, subir e descer morro. Ok, no entanto, se ele conhecesse o design ambiental sensorial, talvez ele pudesse conhecer mais profundamente o lugar onde ele está morando ou onde ele tem o terreno, e talvez pudesse fazer uma escolha intermediária, né? trazendo o melhor que o ambiente pode oferecer. Então, pensando num local onde a insolação estivesse mais adequada ou ingestão da área, de modo que ele pudesse compatibilizar a velhice chegando à necessidade de um acesso mais tranquilo, com uma qualidade ambiental ou térmica mais adequada para a residência. Se estiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos. e Olha, se quiser participar das coisas que a gente faz aqui em casa, tem várias possibilidades e a descrição está nos links abaixo. É possível se hospedar, é possível participar da experiência Casas Ecológicas e Colônias Espaciais, que está no Air BNB. É possível participar do curso Diagnóstico Ambiental Sensorial, tanto aqui em casa quanto onde você esteja, é possível levar o curso até você. E é possível também prestar assessoria e consultoria, tanto presencial quanto virtual, é para você que quer construir ou desenvolver algum empreendimento na zona urbana ou na zona rural e que queira inserir essas questões ambientais no seu planejamento.